Pois não. Não acho a minha vassoura. E o que te interessa, hein? Vi você varrendo o pátio com a minha vassoura. Ah! Será que o senhor me deixaria entrar na sua casa pra ver se sua mãe está por aí? Mas é claro, os talheres estão gay. gay. Anda logo, não chega atrasado. Acho que é rede de casa. Não. É ali mora Quinha. DETABE daqui, TUM, FLEIGOIS! VOCÊ DEVE MORRER! Foi Sempre diz a mesma coisa, mas sempre me recebe com um golpe ou então me joga alguma maconha. O QUE FOI QUE VOCÊ GERES? <risos> o Só os gastos aqui eu vou ter acompanhar até a escola, tá? Puxa, que porcaria! Não é atravessar a rua correndo, hein? Menos ainda atravessar a rua da escola que é uma ladeira. Você roda e quem te alcança? <risos> <risos> Bem. Coisa sim, o professor te pergunta de onde vem o algodão e você responde da sua mãe, <risos> mas olha, é da lojas americanas, como pode, né? Você, sim, é muito inteligente, não é? Vinho, qual era a maior cascata do mundo? Sua mãe. E você, então... Eu o quê? Quando deram a prova de aritmética, você resolveu todos errados. Ah, que é isso? O único que eu errei foi o primeiro. Para mim, deram menos tempo que para os outros. Por que você teve menos tempo que os outros? Porque expulsaram ela da classe. Por que te botaram para fora da classe? Você se lembra que o professor Gilabal disse que era proibido colar nos exames, não é? Ele estava fazendo meu exame. Quando eu vi a Francisquinha com cara de. Atrivida! Quando ela regalou os olhos pra colar de mim, então eu a E então eu bati nele. Por que, que você foi bater nele? Foi no meio do. Jeremy? Não, foi no meio da. E hoje em diante, eu pretendo estudar muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Sabe de uma coisa? O Chacho tem é razão. Eu vou estudar. não faz. Viva. Que jeito? Quando a gente for amanhã pra escola, o professor Gisto vai ficar bravo com a gente. Eu não vou na escola amanhã. Eu também amanhã não vou na escola. Prometido? Prometido. Vai, Ih, Vai. E não precisa fazer essa cara de medo. Acontece que eu não posso fazer a tracada porque eu estou com medo. Não vê que a dona Florinda vai escutar? Se ela souber, contará ao professor Girafales que nós não fomos à escola hoje. Ai... Não, se não fique com tanto medo. Toda vez que você fica com medo, você fica paralisado. <risos> veja só. Você sempre tem que estar no meio do caminho. Ele está paralisado. Outra vez? Mas deve passar se ele levar uma esguichadinho de... Minhas... Mas ainda tem um outro perigo. Qual outro? Um perigo enorme. Nhonho. Ele é bem capaz de dizer que não fomos à escola. Eu acerto ele! Chaves, chaves, como vai tudo bem? Da próxima vez vai ser pior! Ai, ai, não estou. Ai, não estou. Não estou... Ai, não estou... Ai. Mas o que está acontecendo aqui? É que o do Chaves me bateu. Tinha que ser o chaves Estou falando com você, responda. O que está acontecendo? Parece paralisado! Que bosta, hein? A única coisa que pode fazer é dizer que ficou paralisada. <risos> você que disse... O Nhonho tem razão. Mas eu não posso fazer a cara que o Nhonho porque lá uma... Cara de pau. Simula! Vamos, finge que você tá paralisado que eu vou dizer ao Nhonho pra não dar mancada. Mas o que é isso? O Chaves ainda está atrapalhando o caminho da gente? Parece que a paralisia voltou de novo. Eu acho que sim. É. Mas logo passa com uma esguichadinha de água. Ah, deixa, deixa. Deixa eu jogar. É que o Chaves se agachou e eu não sabia. Eu não sabia. Eu não vai ser é. é que o Chaves se agachou e eu não sabia que. Eu não sabia que... Eu não sabia que... Nossa, eu já disse para o Nho e para o Tu Então pode, né? Isso é para você ver né? fazer de Não é não, eu tenho de coelho inchado. Você me bateu. Sim. Eu vou contar pro o professor Girafales porque é que você, e eu faltamos à escola hoje. Não, Chaves. Mais uma vez, perdão. Bom, professor. Está bem. Diga, Chaves. O senhor, por acaso, sabe por que não fomos à escola hoje? O nhonho, a Vinha e eu? Sei, porque hoje é domingo. <risos>